Como calcular o valor de qualquer empresa? Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Guarantes, esse vídeo é um complementar a um outro vídeo onde eu apresento o tabuleiro à jogada, a, é, o modelo Sirius do tabuleiro à jogada e essa aqui é uma planilha que acompanha esse modelo do tabuleiro e que foi desenvolvida em parceria com a especialista Tarsila Landim do portal Tudo com Excel. Então essa planilha é uma planilha que permite você calcular o valor de qualquer tipo de negócio seja qual for a natureza dele. Ela permite isso é, porque estando é, estruturada em espelhamento com o tabuleiro você pode... Aqui registrar, quantificar todas aquele, aquelas camadas que o tabuleiro, tabuleiro apresenta e conseguir assim medir é, desde a receita bruta, seu desempenho em vendas, os custos que você está tendo, a EBITDA, que é a lagida, né, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortiza amortização e o capital de redes sociais, né? sua comunidade, é um capital, o capital fixo da empresa, isso é o material tangível que a empresa tem, já investido para operar a arquitetura operacional da empresa mesmo, o capital humano, que é aquele capital do, do currículo dos fundadores associados à empresa, o capital jurídico, que é o, as taxas que a empresa já pagou, os honorários para advogados, é, capital intelectual, que é qualquer tipo de patente ou títulos que existem dentro do currículo dos, dos é, fundadores o capital simbólico que é o registro de marcas esse tipo de de é, licenciamento né o próprio balanço né que é já o, o a pontuação da segunda camada do tabuleiro aqui você já tem já tem essa visualização do ativo menos o passivo né e dividido ainda em circulantes e não circulantes já pode visualizar essa evolução ao longo do tempo. E aí no valuation, é, é, como uma. É, essa aba anterior aqui era do balanço, né? E é, é, como uma subaba dessa, que aqui é o valuation em si, onde você já visualiza a divisão societária, a pizza do capital dentro da divisão societária, né? então nessa aba a planilha já cumpri essa missão de ajudar você a saber o valor da sua empresa contemplando todos esses intangíveis que eu mencionei, incluindo o simbólico, simbólico, intelectual e agora a gente entra num outro tipo de capital que é muito importante também que é o capital competitivo, que quer dizer o que? É as projeções da empresa e como ela se posiciona nesse universo, né? ele basicamente é um capital baseado na pesquisa de mercado que você faz e nos dados que você consegue sobre o mercado onde você está inserido e é quanto esse mercado deve valer em 5 anos e quanto você tem que estar tá faturando em 5 anos para você valer, quanto você quer valer no ano 5, né? Então, todas essas variáveis você pode analisar nessa camada, nessa dimensão aqui do, do tabuleiro e da planilha, né? Que no final gera essa visualização para você e que hierarquiza a evolução da empresa dentro desses, desses conceitos aqui, de 0 a 100 mil, uma kombi, 100 mil a um 1 milhão, um restaurante, 1 milhão a 10 milhões, uma loja, 10 milhões a 100 milhões, um supermercado, 100 milhões a 1 bilhão, shopping, mais de 1 bilhão, unicórnio, um né? ou seja, seja qual for a natureza da sua empresa, ou seja, ela uma, uma empresa de games, uma empresa de apps, ou uma gravadora musical ou uma agência de comunicação, você vai ter uma, uma estimativa melhor do capital que você detém. né? Seja ele um portfólio, seja ele uma, uma coleção aí de obras autorais e aqui nessa essas barrinhas você vê em que estágio de evolução se encontra o seu projeto, mas aqui você vê a evolução dela exponencial, não é? E não a evolução linear que a gente imagina, porque é contraintuitivo perceber ou entender que a loja esteja no meio do caminho entre você ser uma Kombi e um Shopping, né? embora a loja ela pode ter um faturamento que é um milésimo do Shopping, mas é porque essa evolução de, de, de valuation das empresas, ela é exponencial, ela sobe como um foguete. Ela, no começo ela sobe bem devagar e depois ela sobe como um avião e depois como um foguete. E isso porque ela evolui em potências de 10, né? ou seja, ela sobe um patamar de 10 a cada é, patamar que ela vai subindo aqui. E, e para você ser um shopping, ser uma loja é metade do caminho, não um milésimo do caminho. Porque aí você já criou um monte de é, estruturas existenciais da empresa, tipo a cultura, tipo a marca, toda, o, o estatuto, etc. Então, essa planilha resolve como nenhuma outra no mercado, que... Eu, tenha já visto antes esse problema. Essa planilha, ela tem, eu diria, um valor incalculável por isso, porque ela permite o empreendedor ter uma leitura muito mais aguçada de onde é o ponto mais estratégico para ele agir para desenvolver o negócio deles. Às vezes você pode chegar e fazer uma análise de que vale mais a pena ir a um evento é, do, que, do que você fazer um curso. Porque num evento você pode conseguir um sócio, um parceiro que pode fazer o seu, o seu negócio dobrar de tamanho em duas horas. Porque o capital humano que você adiciona nesse negócio nessa startup quando ela está crescendo começando é um dos um dos capitais mais importantes né a equipe é tudo né numa startup é, outro exemplo eu participei já de uma de um programa de aceleração dentro desse programa as empresas tinham um tempo é, e iriam disputar um, um um investimento de 50 mil do estado do Rio de Janeiro. Né? É, acabou não acontecendo porque foi justamente no ano da Olimpíada, mas é, naquele, naquele momento e naquela, reta, naquela pista de decolagem é, era tangível que uma equipe onde os, os empresários leem os livros indicados e uma equipe onde, que não lê tem uma chance muito diferente de, de sucesso no final, então dava para avaliar que lendo um livro, se você instala esse capital intelectual no, no, na, no na sua inteligência da sua empresa, no seu capital intelectual, a sua empresa poderia estar tá ganhando ali 5 mil reais de valuation só com esse item que você coloca mais no tabuleiro. então essas leituras passam a ser é, viáveis, tangíveis com essa planilha e com o tabuleiro Sirius que acompanha. Então dá uma conferida pessoal, assina a newsletter no, no nosso portal, é, assina esse canal aqui no YouTube também e é, confira também o nosso curso de Gamificação Financeira Pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, você com certeza vai gostar desse curso. Um abraço.